Dá pra dar as contas aí. Hoje tem, tem prova do anjo e também gente a gente tem eliminação. Então será que ele é que vai ser eliminado? Será que é o ou o Vamos saber logo mais. Então antes disso de deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Então vamos lá a gente ver quem é que vai ser eliminado. Vamos a gente, quem está eliminado é você. Mia você está eliminado. Mas gente, o Mia não está aqui. Ele passou mal em pleno, em pleno real. O ele passou mal. Então, ele já foi embora, a produção já falou pra ele que ele já está eliminado do reality, né? Aí a produção já avisou sobre ele, porque eu já sabia, eu falei pra, pra produção, vai ele que ele está eliminado no reality, que ele já estava eliminado Já está tá aparecendo aí quanto, quantos quanto... Oh, que ele teve Então, eu disse, você escapou dessa Você escapou Então, a gente, aqui agora a gente tem a prova do anjo, tá bom? A gente tem a prova do anjo e também os dois é estão no final, gente. Então, pode ficar aí. Quem não vai comprar? Você? Alguém que vai ganhar esse doido? Acho que é você. Chocolate. Eu acho que pagar as fotos. Bom, é que vai ganhar. Tá, tá com tudo. Será que vai ser eu? E para a área de prova Então vamos lá gente Para a prova do anjo Vocês estão pé pra lá? Pé pra lá vocês? Sim Então vamos lá gente A prova do anjo é o seguinte Vocês têm que ficar aqui Num braço dessa distância aqui ó, Dessa distância Dessa altura né Aí quem te xixi É o vencedor E é o anjo da semana E o outro que O outro Bem, negócio aqui que Quem é digestir é vai ficar com o outro e o outro vai ser o antes da semana Não falei errado Então vamos lá Pode colocar a mão, uma mão E boa sorte, gente Boa sorte Oi? Pode Então, gente pode tirar a mão. Você é o novo anjo da semana. E agora, oh, Rafael, vou pegar o Monster pra você. Não, não, não. Uh -huh. Rafael, seu Monster é ficar com a sombrinha o dia inteiro, o reality inteiro. E quando eu mandar, você pode tirar. Então é isso, gente. É... Vote aí bastante, né? porque agora é a grande final, né, gente? Então vote bastante para, para ser, para ganhar, gente. Para ganhar. James, agora é... a gente volta, que a gente agora vai, agora a gente volta, agora a gente vai é conversar com os participantes, a falar 30 segundos para eles né, se defender. Então vamos lá. Vamos lá. Você tem 30 segundos para se defender. Não volte em mim para ficar. Não bota em mim por favor, eu imploro pra vocês. Deixa muito like aí também. Vote no Rafael porque ele é um falso e o também. Mas o Rafael é mais falso. Entendeu? Vota em mim para me ficar, gente. Por favor, porque o Rafael é um falso. Eu não votem nele. votem em mim. Vamos ficar, que eu gostei muito desse react. Eu quero ganhar muita gente, que eu preciso. Tempo. Então é isso. Rafael. Rafael, você tem 30 minutos, 30 segundos para se defender. Vota em mim para eu ganhar. Quero muito ganhar. nesse reality, porque eu gostei muito do, é, de participar do BBB. Então, votem em mim aí pra eu ganhar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Então é isso, gente. Até a grande final, tá bom? Até a grande